Olá, no final de 2007 a ONU, a Organização das Nações Unidas, definiu todo dia 2 de abril como o dia mundial da conscientização do autismo, para lembrar a sociedade sobre esse quadro do transtorno do espectro autista. Eu me chamo Diego Augusto Nesi Cavicchioli, sou psiquiatra infantil e psiquiatra geral da Clínica Singular em Londrina. O transtorno do espectro autista é um quadro que tem sido cada vez mais estudado nas últimas décadas e que parece cada vez mais trazer descobertas novas sobre o seu diagnóstico e sobre possíveis intervenções terapêuticas. Sabemos hoje, assim, que o quadro do autismo não é um quadro único, mas sim um quadro bastante heterogêneo, que envolve diferentes tipos e dimensões de prejuízos, principalmente na socialização, na comunicação social e na presença de alguns comportamentos muito restritos e repetitivos. O diagnóstico precoce e a intervenção precoce são fundamentais para esses quadros. Obrigado e até a próxima!